Quem escreve seu texto? Ah, bem, eu só sei contar até três Então lá vão cinco Em todos estes anos essa indústria é vital Esta é a primeira vez que isso me acontece Dame da lei Dame o Dame da do yo Danda da Suquida Suquida Suquida se voado para não gutific filtrar Vou ler